Como é que é malta? Sou o E sejam bem-vindos a mais um Perf Talks, Que é onde eu basicamente falo com vocês sobre certos assuntos Antes de mais, vocês já devem ter parado na qualidade de imagem Como o ring light já chegou, agora está muito, muito melhor Oi, oi, what the fuck? Para! Mas bem, entrando já no assunto do vídeo, o significado do nome PerfTech. Tudo começou porque eu queria um nome que pudesse utilizar em todos os jogos. Mas como eu já estava a pensar em criar uma conta para o YouTube, pensei para mim. Por que não criar um nome meu que eu possa utilizar em todas as plataformas? As duas coisas que eu precisava eram muito simples. Era que fosse um nome diferente, mais ninguém tivesse pensado, e que tivesse algum significado para mim, para que não me fartasse do nome com o tempo. Comecei então a pensar em coisas que me definissem e, como eu adoro liberdade e fazer tudo o que eu quero, cheguei ao nome Be Free. Mas estive a pesquisar e já uma empresa qualquer utilizava esse nome, portanto escolhi não ficar com ele. Continuei então a pensar e, como eu estou sempre com uma brincadeira de dizer que sou lindo e perfeito para toda a gente, e juntando isso ao facto de ele ser um bocado perfeccionista, nasceu daí a palavra PERFECT depois pensei no meu gosto por jogos e o que é preciso para ser bom em todos os jogos é técnica mas não é só nos jogos, é em tudo na vida portanto PERFECT technique ficava um nome bom depois decidi abreviar e daí nasceu a palavra PERFECTEC mas como vocês já devem ter reparado PERFTECH é um bocadinho diferente de PERFTECH isso porque eu introduzi erros na palavra que foram eles, um erro na pronúncia porque eu não digo PERF, digo PERF e um erro na escrita porque eu não escrevo com CH mas sim com K e aí é que está o verdadeiro significado da palavra ou seja PERFTECH significa que temos que errar para chegar à nossa técnica perfeita e que são precisamente esses erros a nossa técnica perfeita. Porquê? Porque são eles que nos diferenciam. E esse é um significado muito importante para mim. Porque eu sei que vou sempre errar. Eu sei que vou fazer umas coisas melhor. Outras coisas pior. Mas o importante é ser sincero. Tanto comigo como com vocês. E esforçar-me para sempre melhorar mais. E pronto. É este o vídeo. Espero que tenham gostado. E abraços. Beijos. abraços E até logo. Awesome! subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe subscribe na na na na na